mano essa essa essa foi complicada velho tá ali tá, tá só esperando gato cozinhandinho Ficou feliz Irmão mais novo e irmão mais velho Que bonitinho Desesperou Desesperou Desesperou Mano, ele tava curtindo muito Ele tava, ele tava gostando muito Mano, foi só trocar O melhor crossover... Eu adoro o Homem-Aranha. Briga de gatinhos, barriga de gatinho. Mano, hoje é o dia dos animais, né? Todo meme tá sendo de bicho. Para. Hiena. E. e... Ah, que bonitinho. Barrigona. E pancinha, todos eles dormem do mesmo jeito. E pancinha. Esse não gostou tanto, esse não gostou tanto. E... Fofo. Rio para não chorar. Mano, ela traumatizou ela, trau... Mano, ela tá rindo de trauma Ela tá rindo de desespero O cérebro dela inverteu As polaridades dos neurônios todos dela inverteram aqui Pro resto da vida dela quando ela estiver desesperada Ela vai rir e não chorar E assim nasceu ele Caralho! Mano, a galera do zap, mano, ficou, ficou satisfeita Porra Oh, bro O sorrisinho, mano, o sorrisinho O sorrisinho de quem não sabe ainda, mano O sorrisinho de quem não sabe O sorrisinho de quem não sabia Mais um smr normal Ah. O primeiro foi engraçado Mas aí é tipo, você vai contar a mesma piada pra, na, na roda? tipo Galera, se é uma piada muito boa, aí você conta a piada Eu, Não, mas se liga, vou contar de novo, pra ver se vocês dão um risada de novo A Cribi passa do Reddit. Bro, ele não percebeu? Alguém avisa ele, mano. Alguém avisa ele! Alguém avisa ele, mano. Oh, ajuda ele lá, mano. <risos> ajuda ele lá, pô. Ajuda ele, velho. Tadinho, ele não viu, ele não sabia. Troll Despair. Quem? Quem perder vai ter que jogar o Mineco. Desespero, o desespero. Até eu tenho medo. Bonitinho, abraço. Esse é um clássico. O que, que você falou? Que que você falou? Repete. Esse é um bizarro. O Grinch. Bro. Ué. Cocôs. Nossa, nossa, nossa, isso é muito triste. Isso é muito triste, isso é muito triste. Não. Não. Não, não é, não é verdade, mano. Não. É isso, mano, já inaugurou a piscina. Esse olhar muito... Algumas espécies de mosquitos botam seus ovos em lagartinhas quando colodem as larvas como em um hospedeiro. Eu fiquei muito triste quando eu descobri isso, pois capturei uma possível vítima em foto. Foi aprovado. Bro. Aham... De copão na mão? Nossa, cara muito bêbado. Que isso é o Mike Kister, velho? que é isso A música começando, ok, esse, esse de fato foi bom, esse de fato foi bom, a música começando essa foi realmente boa. Ah não... Quero. <risos> clássico. Clássico, mano. Quero, quero. Legal, legal. <risos> Vai ficar aí, então, por isso mesmo, quero. <risos> Vai ficar querendo, mano. É isso aí. Escolhe a sua classe. Versão besourinho. O, o cara tá botando besourinho. Esse aqui é o mais irado até agora, hein? Esse besouro aqui tá irado. Esse aqui é raro. Esse aqui é besouro shiny. Mano, besouro médico. Besouro fazendeiro. Besouro do posto, com costelinha, esse aqui pra mim é o mais forte até agora. E você você reparar, ele tem costelinha, milkshake, um franguinho e ainda ele tem uma bomba de gasolina pra tacar fogo nos, nos inimigos. Esse aqui, mano, pra mim é o mais elevado até agora. Esse aqui tem um puta de um remedião. Esse cara tem uma galinha. Hum. O Harry Potter... Puta que pariu, agora a gente tem um Harry Potter, ah não, ele é um, tá se formando só, tá se formando só. Esse é bom, hein, esse é bom, ele tem um servo decepado é, e uma cerveja. É o Besouro do Oktoberfest. Tem aqui a... <risos> uma, uma vendedora de imóveis, Besoura, beleza, beleza. A gente tem um professor de educação física. Ele tem é um maçarico, na real. Ele é meio que um engenheiro. Mas ele é o Alphab. Puta que pariu, eu tenho super besouro, velho. E ele joga uma bola enquanto lê. E ainda usa uma, um. Nossa, esse é bom. Esse é bom. Puta, o, o bezombeiro. O bombouro. Esse aqui é um herói. Tem o besouro faz tudo. Ele tá armado com um alicate e um martelo. O que isso? Que, esse aqui é um besouro que é isso? O que tá acontecendo nesse? Ele tá beijando um anjo. O besouro crente. É o índio né? Me um besouro crente. Aqui a gente tem, mano, o besouro Mecânico. Ele, te ele tem um negócio. Uma, várias armas é uma marretona. Ele tem um plug anal. Ele tem um. um puta, ele tem várias paradas. Tem um besouro contador. Fazendo a contabilidade, tomando um cafezinho, que esse cafezinho tá meio nojento. Uh, tá ali com a maletinha e olhando o horário. Ele tá sempre... Mano, esse cara ele faz bastante coisa ao mesmo tempo. Ele é multifuncional também. E por último, e, o prefeito. Ele ganhou. Ele tem a chave da cidade. O Besouro tem a chave da cidade, brother. Ele tem a chave. É ele. Ele é o vencedor. No fim, da, no fim das contas, ele ganhou. No fim das contas, ele ganhou. Mas se fosse fazer um, fazer um tier list... Primeiro besouro de todos. Mano, o besouro tá em cima da estátua. Foda, foda. Mano, raro. Como ele chegou lá? Muitas perguntas, poucas respostas. Um, mano, foda. Pelo menos um A. Como ele chegou lá, ninguém sabe. Bom pra caralho. Simples, básico, fraco, fraco, fraco. Qualquer um faz isso aí. Qualquer um faz isso aí. Fraco. Mano, o besouro vendendo casa. Mas a roupa dele é muito, muito padrão. Ah, tá com... É meio... Meio genérico, só com um negocinho ao redor do pescoço ali. Tá com uma bandeirinha dos Estados Unidos. Meio genérico demais. Eu vou dar um D e fica por isso mesmo. O McDonald's... Pô, é um bom besouro. É um bom besouro. Mas também... Não tô sendo pago pela publicidade, então vai ficar no C aqui.